Com os filmes da Marvel, o escudo do Capitão América virou um símbolo, não é? Mas do que ele é feito? Quem já pegou no escudo? Será que ele já quebrou? Vem, que hoje eu te mostro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Meu nome é César Vilauba e sejam bem-vindos ao Revolta Nerd. O escudo do Capitão América hoje é um dos maiores símbolos da Marvel, se não o maior. Ele já era famoso nos quadrinhos, mas agora com os filmes bem construídos do universo cinematográfico da Marvel, ele ficou mais ainda. Como vimos na série Falcão e Soldado Invernal, o escudo agora está nas mãos de Sam Wilson. Mas isso acontece nos quadrinhos? Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre armas que personagens usam. Então se você quer ver mais, não esqueça de deixar o like. Só para deixar claro, antes de receber o famoso escudo circular com a estrela no meio, Steve Rogers, o primeiro Capitão América, usou o escudo que vimos em Capitão América, o primeiro Vingador. Esse primeiro escudo do Capitão América teve uma vida curta. Vemos ele em Capitão América número 1 e em algumas outras histórias do personagem. Isso porque em abril de 1941, na revista Capitão América Comics número 2... Já tivemos a primeira aparição do escudo que conhecemos hoje. A gente descobre isso no especial de 40 anos do personagem em Capitão América número 255. Nessa história vemos um resumo da vida de Steve Rogers até ele ganhar o tão famoso escudo, aqui com as cores certas. Em Capitão América número 303 é mostrado que o escudo do Capitão América foi criado pelo Dr. Myron McLean durante a segunda guerra mundial ele estava tentando criar uma substância impenetrável para criar tanques de guerra para os estados unidos ele não estava conseguindo muitos avanços até que um fator misterioso fez com que os metais conhecidos como adamantium e vibranium se ligassem o fator é desconhecido porque o Dr. Myron estava dormindo durante o processo isso deu a capitão américa uma arma única uma mistura do metal de wakanda que vemos em pantera negra com o metal que wolverine possui em seus ossos o escudo tem dois pés e meio de diâmetro, o que equivale a mais ou menos 76 cm e 5, ,5 kg e meio. Se você pegar as primeiras histórias do Capitão América com os Vingadores, pode perceber que o escudo vivia quebrando e aparecendo intacto na próxima revista. Isso foi explicado mais tarde. Como a mistura para o escudo do Capitão América era única, Stark pegava o escudo para fazer experimentos e deixava o Capitão América com o escudo de aço. O primeiro dano que o escudo sofreu foi na saga Guerras Secretas Original, onde o escudo quebrou. Mais tarde, nessa mesma saga, o escudo voltou ao seu estado normal. O escudo principal também foi quebrado por Thanos em Manopla do Infinito número 4 e também por Homem Molecular em Vingadores número 215. Tanto na saga do Infinito, quanto a vez que o Homem Molecular quebrou o escudo, o escudo voltou a estar inteiro com a mesma composição especial de antes. Essa do Homem Molecular chega a ser interessante. Ele diz que o escudo é diferente de tudo que ele já tinha visto. A última vez que vemos o escudo feito de Adamantium e Vibranium é na saga A Essência do Medo. Já que a personagem sim, a filha do Caveira Vermelha, quebra o escudo de uma vez por todas. E isso resulta no Homem de Ferro reconstruir o escudo com o Metal Uru, o mesmo utilizado no Martelo de Thor. Peraí, você tá assistindo até aqui nem se inscreveu nem curtiu o vídeo? Se eu fosse você, farei isso agora mesmo. Só no Revolta Nerd você tem informação sem enrolação. O primeiro a pegar no escudo foi Steve Rogers. Esse é o capitão que aparece nos filmes da Marvel até Vingadores Ultimato. Sua primeira aparição, como já mencionado, foi em Captain America Comics número 1. Ele é um dos principais personagens da Marvel, e o que mais teve posse do escudo. Em Capitão América número 180, diludido com o governo dos Estados Unidos, Steve Rogers deixa de ser o Capitão América e se torna o um nômade. Depois disso, Bob Russo e Scar Turpin tentaram se tornar os sucessores oficiais de Rogers, mas nenhum deles se mostraram aptos o bastante. Russo não conseguiu escalar uma parede e Turpin foi derrotado em sua primeira batalha, preferindo lutar com a chave de roda. O escudo indestrutível foi para as mãos de Ruskell Simmons. Depois de provar Carpaz em batalha, conseguiu o apoio de Rogers para se tornar o Capitão América e receber o escudo. Infelizmente, isso não durou muito. Em Capitão América número 183, Ruskell foi crucificado e torturado pelo Caveira Vermelha. Como uma mensagem para Rogers que qualquer outra pessoa que usasse o traje teria o mesmo destino. Voltando a atuar como Capitão América, Steve Rogers ficou desde o número 184 até o número 336. Na edição 337, o governo começou a exigir que o Capitão América reassumisse a sua posição nas Forças Armadas. E por conta disso, Rogers renunciou novamente à identidade de Capitão América. O governo acabou passando o escudo para John Walker, exatamente aquele que vemos em Falcão e o Soldado Invernal. Depois de descobrir que o Caveira Vermelha estava manipulando o governo esse tempo todo, Walker renunciou ao cargo de Capitão América e implorou para Rogers assumir o manto novamente. E ele aceitou. Esse arco do Caveira Vermelha, John Walker e Steve Rogers não acontece do dia para a noite. Ele acontece do número 337 de 1988 até 351 de 1989. Depois da Guerra Civil em Capitão América número 25 de 2007, Steve Rogers é morto. O Homem de Ferro ofereceu o escudo ao Gavião Arqueiro, que tinha acabado de ser ressuscitado. O Gavião não aceitou o escudo e ele acabou indo parar nas mãos de Buck Barnes, o Soldado Invernal. Mesmo com Steve Rogers sendo ressuscitado, o escudo permaneceu com o Bucky até sua morte na saga A Essência do Medo. Sim, aquela que citamos no meio do vídeo. Depois de o escudo quebrar e ser reconstruído com o metal ouro, volta para as mãos de Steve Rogers, que mais tarde, depois de ter o soro do super soldado retirado do corpo, acaba passando o escudo para Sam Wilson. Já fizemos um vídeo em que falamos do Sam Wilson como Capitão América. Você pode conferir quando esse acabar. Muita informação, né? Isso é quase um século de história. Tudo isso que acabamos de explicar acontece no universo 66 da Marvel. Passando para o UCM, o universo 616 é a linha do tempo sagrada que vemos na série do Loki. Em outros universos podemos ver vários escudos com vários portadores diferentes. E portadoras também. Dessas Capitãs América temos Daniela Cage do Universo 15061 Como o nome dela já entrega, ela é filha do Luke Cage com a Jessica Jones Shannon Carter do Universo 982 Ela é prima de Sharon Carter, a agente da SHIELD que aparece em Capitão América e o Soldado Invernal Por último, mas não menos importante Margaret Carter do Universo 86315 Sim, a própria Peggy já foi uma Capitã América você pode conferir isso no quadrinho Exiles de 2018. Na nova série da animação da Marvel, Warife, que lançará em breve, veremos a Peg como Capitã Britânia. Muitos acham que é por causa do herói Capitão Britânia, mas não confunda. A atriz Hayley Atwell, que interpreta a Peg Carter, é inglesa e a Peg ser mostrada como uma personagem inglesa pode ser uma homenagem à atriz. Já que nos quadrinhos a personagem é na verdade estadunidense. Outra pessoa bastante inusitada a ter o escudo em suas mãos foi o Superman. Na saga Vingadores e a Liga da Justiça de 2003, o Superman pega tanto o escudo do Capitão América quanto o martelo do Thor. Muito louco, fala aí. Mas quem já pegou o Mjolnir? Isso vamos falar em outro vídeo. No mais é isso, espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até o um próximo vídeo.